conheci a escola, né, Construindo Seu Clown, através da internet, assim, eu fui meio sem assim, expectativas e acho que, na verdade, eu fiz todo o curso sem expectativas, meio que tentando... Foi uma busca de me conhecer e de, enfim, fazer um processo em grupo mesmo e é muito louco porque eu ainda Estou vivendo muito o processo, acho que não caiu a ficha de tudo o que aconteceu. E, enfim, eu não sei muito o que dizer, porque eu acho que está acontecendo ainda. Não, não consegui associar e nem separar, mas eu super indico o curso, eu acho que tem... Uma, uma linha de aprendizado muito grande, assim, não só da arte da palhaçaria, mas da gente mesmo, de trabalhar o nosso ser e de se conectar com os outros e enxergar os outros também. Então, eu acho que é isso. Não sei mais o que dizer.